Opa, beleza? Tudo bom? Seguinte, se você está procurando mais informações sobre esse produto aí, fica comigo até o final desse vídeo, para você não ser enganado ou ser enganado, tá? Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes. Deixa eu te pedir um favor, deixa um like nesse vídeo aqui para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas que estão pensando em, em comprar esse produto, tá? E uma coisa também que eu queria pedir para você, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo aonde foi que você viu o anúncio desse produto, aonde que você conheceu ele, foi no Facebook, foi em outra rede social? Deixa um, um comentário aqui embaixo para mim, tá? Então vamos lá. O alerta que eu tenho para deixar para você é o seguinte: devido ao grande sucesso desse produto, ele está sendo falsificado, tá? Umas empresas maliciosas Vê que o produto está fazendo sucesso Que está ajudando muitas pessoas Vai lá, falsifica a fórmula é, Falsifica tudo, falsifica o rótulo Falsifica tudo E acaba vendendo em outros sites tá? Então não compre em qualquer site A minha dica que eu deixo para você Não compre em qualquer site tá? Compre apenas no site oficial tá? Eu estou deixando o site oficial Do fabricante, aqui do o original Aqui embaixo na descrição desse vídeo tá Não compre o falsificado Eu comprei o falsificado, acabei me dando mal Tá? Não compre o falsificado Vou deixar o link do site oficial tá? Do fabricante aqui embaixo Então esse é o alerta que eu tinha pra dar pra você tá? Cuidado com falsificação Porque o falsificado pode até te fazer mal beleza? Então deixa o seu like aí, deixa o um comentário De onde você viu esse produto E tamo junto, valeu!